Essa, essa, esse final exclusivo do Void, legal pra caralho. Ah, fiquem bem, obrigado pelo carinho, obrigado por terem feito companhia hoje. É, mesmo você que não tá me escutando e não vai checar no Void, tudo bem, eu amo você do mesmo jeito. Beijo, amanhã tamo de volta, vamos jogar esse jogo de novo amanhã, continuar, é, jogar o Playtour 2 e o 3. Ainda tem que acontecer, ah, mas é isso. É, lembrando que, mano, eu odeio todos vocês, espero que vocês vão todos tomar no meio do cu de vocês.